Eu sou a Tata e hoje eu vim conversar com vocês sobre como despertar aquela química na pessoa que você tá afim. Vamos lá? Inclusive vocês me fazem muitas perguntas relacionadas a isso lá no meu Instagram. Inclusive se você não me segue, me segue lá, tá bom? Então eu resolvi ir um pouquinho mais a fundo e trazer algumas... Evidências pra vocês do que, que acontece com o nosso corpite, com o corpite da pessoa que você está apaixonada. Falei quais são esses elementos, quais são esses atributos. é o assim, seguinte: a atração é física, tipo, sexual? Porque não somos animais. Então rola uma coisa carnal. A não ser no caso dos assexuados e dos demisexuais. Vocês já devem ter visto o videozinho. Se não viu, vai lá ver, tá? Que é bem legal. E ainda falando da atração física, aquela história clássica dos do... opostos e se atrevem trai. Não funciona, não tem nada a ver. É mentira, é balela, segundo a ciência. Inclusive já tem vídeo sobre isso também, Card. Segundo o nosso cérebro, pessoas fisicamente parecidas com a gente ou pelo menos com algumas características que batam com a nossa, são pessoas que passam mais Credibilidade. Por quê? Porque o nosso cérebro tá acostumado a olhar no espelho aquela cor de olhos, aquela cor de cabelo, enfim, atributos físicos, aquela altura e tal, e saber que aquele tipo de pessoa é confiável. Não só o teu espelho, né? Vivências que tu já teve com outros tipos de pessoas também vão formando essas tuas crenças. Mas enfim, em relação à atração mental, também é assim. A gente tende a sentir mais química por pessoas que têm atrações mentais parecidas com a nossa, como assim? Tá? Que gosta dos mesmos. Hobbies que provavelmente frequentam os mesmos lugares ou coisas do tipo. Quando acontece ao contrário, é porque o teu cérebro registrou que aquelas atividades que tu pratica não são o suficiente pra ti por algum motivo, por algum trauma. Então tu vai buscar pessoas que façam coisas que tu não faz. Mas são casos bem específicos. Na grande maioria das vezes a gente se identifica mais com pessoas que praticam coisas parecidas com o que a gente gosta, do nosso gosto, do nosso nicho. Então, vindo pra minha área, que é a área da comunicação, que vocês Estão ligados, né? Quando não existe um fluxo de comunicação, não existe. Química entre vocês. Essa comunicação quase nunca é verbal. A química ela rola através do olhar, através dos feromônios, né? Que é aquele cheiro que tu quase nem percebe. Através do, das atrações visuais, que o teu cérebro vai reconhecer na pessoa e dizer que ó, positivo, é confiante. Através desses elementos mentais, que tu vai olhar pra pessoa e vai dizer, ah, ela gosta, gosta de tal coisa, por, coisa por, causa roupa, por causa da roupa, por causa do lugar que, que ela tá, tá frequentando, frequentando, enfim. E vai dando uns positivos e isso tudo, um combinado disso tudo, vai despertar a. Nela e em você. às vezes só em você, um pouco sofrido, né? Mas às vezes acontece. É por isso que a química vai bem além das palavras. Se a pessoa for uma pessoa muito que dá muito valor para audição, eu tenho um vídeo muito legal que fala sobre isso, faz um tempinho que eu fiz, eu vou até dar uma procurada para botar no card aqui para vocês verem que existem tipos de pessoas, tem pessoas que se atraem mais pela fala, pela audição, pelo visual, enfim. Se a pessoa for muito atraída pela audição, com certeza se tu falar as palavras certas vai ajudar para cá. Caramba, mas nos outros casos não é só isso, nos outros casos que nem eu falei, é olhar, é cheiro, é toque, é todo um envolvimento e tem que bater assim, tipo plim Positivo, positivo, positivo, positivo. Um scanner assim, sabe? Para poder dar ok em gerar aquela química recíproca entre vocês. Ah, agora um coringa aqui pra vocês. Outra coisa que faz despertar a química na pessoa, sabe o que, que é? É o mistério. Quando aquela pessoa ela tá muito envolvida de mistério, mistério que eu digo é assim: ó, a tua cabecinha ela tenta decifrar. Tudo sobre aquela pessoa, né? Quando tu tá apaixonado por ela. E quando ela não consegue decifrar algumas coisas, quando tem assim um certo mistério ali na situação, isso faz o nosso cérebro querer liberar dopamina e gerar uma sensação de prazer na gente. Então, essa sensação de prazer que tu vai é gerar com a liberação de dopamina do teu cérebro vai fazer com que a pessoa possa sentir uma coisinha diferente que aí tá enquadrado no lance da química também por você então se tu tiver a possibilidade aí de deixar um mistériozinho no ar em relação a alguma coisa é legal é muito legal isso pode gerar química também tá, tá entendi beleza show de bola Mas resumindo qual que é o principal fator para eu tentar aguçar e gerar esse lance aí essa química entre eu e aquela pessoa que eu tô afim então não tem um principal fator depende de pessoa vocês odeiam quando eu falo assim não né? depende mas depende mesmo mas eu diria que um dos principais é a tal da confiança se teu cérebro escaneou o visual da pessoa né o físico e pô confiante isso não tem nada a ver com teus padrões de achar tal coisa bonita ou feio ou os padrões da sociedade ou qualquer outro padrão não tem nada a ver quer dizer com que teu cérebro achar aquela pessoa confiável ou não fisicamente show de bola Aí vai pro lado é, mental da parada. Dependendo do lugar que tu vê aquela pessoa, dependendo de como aquela pessoa tava se posicionando, tava falando, o que que ela tava fazendo, aí teu cérebro vai... Oh, confiante também e o terceiro que nem eu falei os mistérios se ficar um mistériozinho ali no ar e o teu cérebro for desvendando aqueles mistérios e for dando um ok de positivo ah desvendei tal mistério ah massa então é diz que ela gosta ah desvendei desvende outro mistério ah hum, legal legal então ela, ela já fez tal coisa ah desvendei desvende outro mistério, mistério. Ah, legal. legal, então ele já foi pra tal lugar, massa, eu você queria ir pra tal lugar. lugar, sabe assim? Conforme seu cérebro for desventando esses mistérios e for rolando mais confiança, mais fácil daquela pessoa se sentir atraída por você, mais fácil de rolar química entre vocês dois. Eu tenho um vídeo muito legal que é de uma técnica que eu mesma desenvolvi através dos cinco sentidos, pra você conquistar aquela pessoa através de cada um dos sentidos. Eu vou botar no card aqui em cima se vocês quiserem ver, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo tem certeza que vocês vão gostar desse vídeo aqui dessa playlist não esquece de se inscrever no canal foi isso um beijo tchau